Olá, bom dia para a senhora, bom dia para o senhor. Começa agora o nosso Balanço Geral. Até às três da tarde, muita informação, muita alegria, sempre com a sua participação. Para você participar comigo do jogo da tiro, velha, Balanço geral RJ. geral RJ. Tudo que você quiser comentar, você comenta. Eu não sei se eu deixo meu blazer aberto ou fechado. Ô tubarão! Bom dia, Tubarão, tá dia, tudo irmão? bem, querido? Tudo bem. Graças a Deus, tranquilo como um grilo, manso feito um ganso. Ah, deixa eu falar uma coisa, daqui a pouco você participa ao vivo também aqui no Instagram, arroba Júnior no Instagram. Já tá aqui na tela, eu vou colocar todo mundo na tela do povo. Olha, pacientes que foram buscar atendimento na UPA de Comendador Soares em Nova Iguaçu, encontraram essa cena aí, ó. Olha que coisa, a diretora da UPA fazendo as unhas... Não é isso fazer a unha, o que está errado é o local e o horário. Dentro da UPA, durante o horário de trabalho, fazendo as unhas, não dá, né? pelo amor de Deus. O... Mas o, o que será que aconteceu com essa diretora? Quem traz informações desse caso aí para a gente é minha amiga Carla Chaves. Ô Carlinha, boa tarde para você, querida. Bom trabalho. A Ana Paula Latini, ela foi exonerada depois que esse vídeo foi parar na internet. Ganhou...